Oi gente, aí tudo bem? Receita da felicidade, sem brincadeira pessoal, a melhor farofa low carb você vai fazer na sua vida. Olha essa receita, realmente eu fiquei super feliz e vocês vão ficar também. Antes, eu quero falar para vocês que nós temos um grupo de apoio no Facebook. Vem fazer parte do grupo junto com a gente, pegar várias receitas, saber dicas, saber como começar a dieta low carb, participar de desafios de emagrecimento no grupo. É muito legal e vai te ajudar muito. O link para você entrar no grupo vai estar na descrição deste vídeo. Quero vou falar para vocês também do meu novo livro com 300 receitas low carb para você emagrecer. São receitas testadas por mim, receitas que dão certo. O link para você conhecer, o meu livro, vai estar tá na descrição do vídeo. Vai lá e saiba mais sobre as 300 receitas low carb. Já se inscreve no canal, marca um coração se você gostar da receita, tá legal, gente? Dá um joinha para me ajudar. Vamos lá! Bom, nós vamos precisar de meia xícara de farinha de coco. Isso deu um sabor na farofa que vocês não vão acreditar. Meia xícara de farinha de linhaça. Pessoal, a dica importantíssima da linhaça é triturar na hora. Então, compre a semente e triture a linhaça quando você for fazer a receita. Não compre a farinha, ela oxida e fica amarga. Bom, aqui uma colher de sopa de manteiga. Com um fio de azeite, só para não queimar a nossa manteiga. Aí aqui eu tenho uma linguiça calabresa cortada bem picadinha. Pessoal, linguiça calabresa, como você vai comprar? Você vai ler o ingrediente. Não pode ter açúcar, não pode ter nitrato. É a mesma coisa para o bacon, que inclusive eu vou passando as substituições para você. Em vez de linguiça calabresa, poderia ser bacon cortadinho, bem picadinho para você pôr no lugar da linguiça, ok? Beleza, deixa refogar essa calabresa e aí nós vamos colocar meia cebola bem picadinha também eu usei a cebola roxa mas você pode usar a cebola normal sem problema nenhum então vamos colocar um dentinho de alho grande bem picadinho também tá legal gente um dentinho bem caprichado hein refoga vamos colocar os temperinhos então eu usei pimenta do reino usei uma colherzinha de chá de, de sal uma colherzinha de chá de páprica picante, uma pitadinha de cúrcuma, um quarto de pimentão verde, um quarto de pimentão vermelho e um quarto de pimentão amarelo. Mas você poderia fazer tranquilamente a sua farofa sem pimentão, ok? Vamos seguir. Agora você vai abrir um espacinho aí no meio da panela, vai colocar dois ovos. Vai esperar ficar branquinho antes de mexer, porque senão o ovo vai desaparecer em vez de ficar em pedaços. Aí começa a mexer o ovo para desfazer ele. Vou colocar também um pouquinho de cheiro verde, né, que é salsinha e cebolinha. Agosto. Pronto, o ovo cozinhou, nós vamos colocar as farinhas. Então, eu tô usando a farinha de coco, vou misturar e depois vou colocar a farinha de linhaça. Mexe bem, deixa refogar mais uns dois minutinhos, sempre mexendo para não queimar as farinhas e tá pronta a delícia. Gente, sério, fica... Muito deliciosa essa farofa low carb. Faz, depois me conta. Olha só, fica muito melhor do que muita farofa por aí. Faça com a farinha de coco, fica um agridoce, fica uma coisa de outro mundo. Por favor, faz e depois volta para me contar. Se você curtiu, dá um joinha para mim, compartilha o vídeo, comenta um coração, se inscreve no canal, aproveite a vida. Muito obrigada, um beijão.